E aí, tudo bom com vocês? De acordo com o combinado, estamos aqui hoje para fazer a live. E tem uma coisa boa para falar para você: eu vou começar a vir em dias variados, é. Eu não vou me fixar só num dia e fazer só naquele dia, né? Nós vamos fazer assim, da quarta-feira, um dia. Um dia? Vai. É, que o pessoal já tá um pouco preparado Mas eu vou começar a variar um pouquinho, viu, pessoal? Talvez na semana que vem eu entre na quinta uh, Vamos ver, vamos ver o que vai dar é, Tá pegando sombra aqui, ó, na boca Vamos. Olha lá, tá ainda pegando sombra Pessoal, vocês não reparem, mas eu sou... não é desse lado aqui? Não, engraçado, né, que pega sombra aí. Bom, mas tudo bem, o importante é o que eu vou falar. É, pessoal, hoje a live é a respeito, novamente, do refluxo. Na semana passada eu falei sobre prosperidade, porque eu acho bom assim. E, e, e pulando, né, uma semana falar de uma coisa... Uh, tipo, prosperidade financeira, essas coisas de vez em quando, porque eu trabalho com tudo isso. E outras vezes naquele, naquilo que eu amo de paixão, que é saúde, né? Que é saúde em todos os aspectos, tipo assim... Uh, a origem, da onde vem, quais são as causas, como que trabalha com a energia fria, com essa frequência, com essa luz, né? que é a energia fria vibracional curadora, a radiestesia magnética, de resolver os problemas da casa, resolver o, o, o problema pessoal. Então, tudo isso é muito importante. E, e muita gente está me procurando, inclusive no sábado eu vou dar... A palestra aqui Sobre refluxo, azia e tal E já estamos com uma inscrição muito boa Logo, logo eu já vou cortar Porque o pessoal tá procurando Por que que procurando? Porque é uma coisa que está pegando pra valer Dá pra puxar um pouquinho pra cá, Robson? Uhum. Tá bem centrado? Agora acho que tá melhor, não tá? Uhum. Acho que ficou um pouco melhor, não ficou? Não tem um atraso Não tem um atraso Ah, tá então. E então, eu a coisa tá pegando a impressão que dá é que 70, 80% das pessoas estão tendo esse problema de refluxo, estão tendo problema de azia, e eu comecei a estudar de onde que vem isso através das pessoas que eu atendo e, e que eu atendo por canalização, né? Eu vou canalizando e vendo qual a origem do problema, o que está que acontecendo, gente, é a maior descoberta que eu fiz. Plexo solar. Vocês acreditam que são pessoas que sofrem ataques direto ou se alto atacam pelo plexo solar? Para quem não sabe, o plexo solar é um chakra que nós temos na boca do estômago. Não adianta eu mostrar no meu que você não está vendo, mas é bem na boca do estômago. Então, é um chakra que ele é um, ele é um filtro, né? E, e que tipo de filtro ele é? Por exemplo, de onde nós pegamos a maior parte de energia negativa, carga de energia negativa, assim como podemos transmitir coisas boas e atrair coisas boas, que é o nosso Sol central, é o chakra, é o, o, é o plexo solar. O plexo solar, ele está diretamente ligado com os chakras baixos, que é o umbilical, que é o chakra uh, o raiz. E assim como ele está ligado também, <coughs> uh, boa noite Isabel, tudo bem com você? Ele está ligado também ao chakra, aos chakras elevados, que é o cardíaco, que é o laríngeo, é o frontal e é... O coronário, né? E o, o, o chakra, por exemplo, quando nós falamos em plexo solar, nós estamos falando ao mesmo tempo, né? Do esôfago, que faz a ligação com a Com a, onde? Com a nossa garganta, com a nossa tireoide, com esse chakra que é o plexo, a garganta. Então, essa fluidez. Fluidez de coisas negativas. Oi, Liloca, você tá me vendo, prima? Que bom! Manda um beijo pra mim, manda. É, essa fluidez, esse chakra que vem aqui, né? E nós sentimos aquilo subir voltar de novo pra garganta, né? Que dá aquela azia, aquela queimação, aquele refluxo. São as coisas que nós não digerimos desde a infância. São as coisas que não, nós não digerimos, não só desde a infância, como nós não digerimos hoje. E são pessoas que, matutas, pessoas que seguram, que retém o negativo dentro delas. A pessoa quer ser muito educada, quer ser muito boa, a pessoa não quer que os outros percebam quem ela é, quase que vai água aqui também as pessoas que uh, que não quer que não querem se expor né então elas ficam se auto, né elas ficam uh, se auto agredindo elas ficam uh, como é o termo se auto... Flagelando. flagelando né com essas situações negativas logo esse autoflagelo flagelo esse refluxo, essa azia. O refluxo é uma coisa, a azia é outra. Má digestão é outra. Mas todos eles estão ligados, né? É, isso tudo né, tem origens aparentemente semelhantes, mas nem sempre são semelhantes. Por exemplo, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer, viu? É só escrever aí que, que eu respondo. Por exemplo... Nós vamos falar da azia primeiro, o que que é a azia? É a queimação, é aquela coisa quente, que arde, que queima, vamos supor, você vai para uma praia, vai tomar sol, se você exagera nesse sol, o que que acontece com a tua pele? Queima, né? A pele queima, começa a formar bolhas, aquela bolha forma água por dentro e se não tomar cuidado, pode até infeccionar. E aos poucos, se não for bem tratado, bem cuidado, e a pessoa continua exagerando naquilo, aquilo vai virar manchas no corpo dela e vai ficar marcado. Deu para entender? Você entendeu o que a, a comparação que eu estou fazendo? Quando você se queima muito por dentro, eu digo se queima, porque ninguém consegue queimar a gente, a não ser a gente mesma. Quando você segura, você não solta, não fala, entendeu? Você se queima por dentro. E quando você se queima por dentro, é como aquele sol muito forte, aquele sol do meio-dia, naquele dia, sabe, com aquela água salgada, na sua pele, só que isso tá acontecendo interiormente, tá te pegando e queimando de uma tal forma que tá formando uma bolha grande, mas uma bolha de fogo, que é a raiva, que é o ódio, que é o rancor, que ali vai atrair todas as memórias que você tem, das coisas negativas que aconteceram, não só em relação àquela pessoa, mas também em relação a várias outras ou que estavam ligadas àquela pessoa. Normalmente isso vem da nossa família, vem da nossa infância, porque amigos, pessoas conhecidas, pessoas passageiras na nossa vida, não marcam desse jeito. A não ser que você seja uma pessoa extremamente raivosa com você mesma. Quando a pessoa carrega muita raiva dentro dela, ela fecha o plexo solar dela. O plexo solar dela fica o tempo todo fechado e aquela queimação vai continuando, continuando, continuando. Por quê? Porque ela só sabe irradiar, sabe o quê? Ódio. Ela só sabe irradiar raiva. E ela não quer demonstrar isso para ninguém, ela não quer que ninguém perceba aquilo nela. E quando ela não quer que ninguém perceba, aquela queimação, aquela ardência se mantém dentro dela porque ela é autocorrosível, ela é autodescompensada. Então, como é que fica o plexo solar totalmente fechado? E quando o plexo solar fica totalmente fechado, ela vai atraindo tudo que é porcariada de fora. Então, uma pessoa passou com uma geada perto dela, um obsessor passou, qualquer coisa que passe por ela, ou as energias negativas que estão em torno até de outras pessoas, aquilo gruda no plexo solar dela, o plexo solar não tem esse filtro, aquilo embute e imagina, fica localizado naquele pedaço. E quando localiza lá, né? e quando localiza no estômago, começa a queimar como se você tivesse comido 2 quilos de pimenta, ficado cinco horas deitada debaixo do sol a dente e formado aquela grande bolha, aquilo fica localizado ali e vai começando a te corroer o, es o esôfago. Vai começando a te corroer todo o corpo interno que fica nessa área, entre o estômago, o plexo solar e o laríngeo. E, e no laríngeo, normalmente, vai formando o que? Vai formando uma casca tão grossa que dá a sensação que você tem alguma coisa ruim na hora de engolir. Como se fosse uma bola. É, isso é uma das origens, mas é a origem mais frequente de você passar por esses problemas. A, a Maria Moraes está dizendo aqui, eu tenho muita facilidade de passar mal, até vomitar. De uma hora para outra, vômito melhora. Uh, o que que acontece? Normalmente, Maria Moraes, eu só quero saber se você tem dor de cabeça também. Se você não tem dor de cabeça e é só o vômito, que é uma má digestão, a comida vai e do jeito que ela vai, ela quer sair. E se você não tem aquele problema, que é o da, como é que se diz quando a pessoa come ela e vomita? Ah, oh meu Deus, ou quem não come, emagrece muito. Esqueci os dois nomes. Não, você bulimia. não tem bulimia. Bom, você não tem bulimia. Você vomita. Sabe o que, que é? Eu já vou te falar, Maria da Moéria Moraes. Um dos grandes problemas, não te conheço, não sei quem você é, mas um dos grandes problemas desse vômito que você diz. É uma pessoa muito nervosa. Eu sei, você não tem bulimia, já vi. Mas você deve ser uma pessoa nervosa. E uma pessoa nervosa, ela normalmente, ela não transparece o nervoso dela para os outros. Por exemplo, eu sou uma pessoa irritada. Né? Eu, sou, eu, eu, eu me irrito, eu fico irritada. Então, quando eu fico irritada, eu cuspo tudo. Eu não seguro a irritação. A pessoa nervosa, ela é o oposto. Ela segura aquilo dentro dela, ela vai criando um campo de defesa. O campo de defesa dela, para que o estômago dela não crie o enjoo dela mesma por ter segurado aquelas pessoas lá dentro, ter segurado a ela, né? Ter, ter, é uma auto... vamos supor... Você se corrompe, é um, é um autocorromper. O que, que você faz para não segurar tudo aquilo? Você colabora, você defende seu organismo e cospe tudo. E o cuspir é o vomitar. É algo muito desagradável, mas pelo menos é, na questão digestiva faz menos mal. Agora, não é bom você vomitar porque você vai perdendo minerais... Você vai perdendo vitaminas, você vai perder uma série de coisas que o seu organismo precisa, de elementos que o seu organismo precisa. E também isso não é nada agradável porque vai queimando a garganta, né? vai queimando o, toda essa parte aqui do, do, do teu esôfago, a laringe, a faringe, vai queimando. E uma hora você vai ter problema sério nessa área do corpo. E por que que você vomita? Porque normalmente também não fala. Segura a fala, comprime a fala, né? Mas se você, nesse momento, quando tiver no enjoo, se olhar no espelho e olhar para os teus olhos, você vai ver que teu olho tá seco. A tua, a tua expressão tá seca, tá escurecida, sabe? Porque ela perde aquela expressão alegre, ela perde aquilo e ela fica seca, ela... Por, por que, que ela fica seca? Porque o ódio está iminente nela e o sistema nervoso abalado e todo aquela, aque, aquela, aquele embaral, o, o embaralhar da cabeça está, está possuindo. Então, tudo isso precisa ser muito bem trabalhado. Por exemplo, no sábado aqui, para quem vier, vai trabalhar isso. Vai trabalhar toda essa situação. Isabel Oliveira, eu tenho muita azia e ânsia de vômito. Lógico, gente, o plexo solar, vamos voltar para ele. O que que é o plexo solar? É o lugar onde filtra, e quando ele não filtra, ele perde o filtro. Você só atrai coisas negativas. Os nossos chakras, os nossos chakras são a abertura é o nosso corpo, é a resposta da nossa essência, é a resposta do que nós sentimos dentro de nós. Então vamos supor, uh, quando você o, o teu chakra, o teu o teu plexo solar, ele para de filtrar, ele só pega o que é carga negativa de fora, porque você está naquela energia também, você está naquela frequência. Tá? aquilo pega de uma tal forma que você começa a ficar debilitada, que você começa a, a ficar numa numa sensação é, é, muito desconfortável com você mesma, Por quê? porque naquele momento você está atraindo o tudo que há é de negativo à sua volta, você está limpando todas as pessoas né? a maioria das pessoas você tá dentro dessa vibração dentro dessa frequência então você vai pegando tudo que é do outro do outro tá com ele tá com dor na perna você pega e você pega a raiva você pega <coughs> as emoções aqueles maus pensamentos porque o que tem de gente que olha para você e fala ai linda né linda está pensando também tá você já no caixão esfaqueada tá cheio o pensamento da pessoa, você não vai muito na conversa do que as pessoas falam não, né? Veja bem como a pessoa, ela pode falar, eu te desejo tudo de bom. E lá dentro, ela tá vendo assim, você é pior que, que a cracolândia, tá? Então, não vai muito na conversa das pessoas. E você acaba atraindo essa energia... E aquilo fica lá, fica preso. E muitas vezes você pensa que aquilo é teu. Aí o que que acontece? Você tem ânsia de vômito, mas não consegue vomitar, porque você prendeu. Por exemplo, diferente da Maria. Você prendeu aquilo, entendeu? Então aquilo começa a queimar, porque aquilo vai e volta, e vai e volta. Vai e volta. Imagina uma comida... Que está sendo frita, que, que é frito naquele óleo que já está tá para lá de ruim. Aquilo começa, além de ficar fritando lá dentro de você, ele fermenta. O que é pior, e, e entope tudo, uma pia entupida. E quando entope aqui, entope o resto. Entope o frontal, entope o coronário, entope o cardíaco. Né? as pessoas não conseguem mais sentir uma coisa boa pelo outro, ela não sente nem por ela, ela sente pelo outro, <risos> não, você finge que acredita, né? é sempre bom fingir que acredita do que bater de frente, mas você não pode levar isso para você, você tem que deixar para a pessoa que é dela, tá? Não pega pra você, não. Então, aí começa... O que que acontece, Isabel? Isso eu tô falando para todos vocês que estiverem me ouvindo agora, que vão me ouvir depois no YouTube, porque vai estar no YouTube e no Instagram, né, esse vídeo? É, daqui a pouco, né, amanhã, sei lá, é amanhã que vai ou Sim. é amanhã, né? Vai, vai estar tá lá, pode me assistir, até vou pedir pro pessoal... Me, se inscreverem no meu YouTube. Em breve vamos dar um... um né? vamos, vamos ser bem conhecidos no YouTube também. Então, gente, então já comecem, né? Porque vocês vão ser um dos primeiros. Então, gente, o que, que acontece? Quando aquilo explode, né? Aquela, aquela coisa ruim espirra para tudo que é lado, é, mas se não explodir, vai ficar tudo dentro de você e vai explodir dentro de você e vai danificar todo o seu organismo. Pessoal, eu quero dizer uma coisa para você, o refluxo é igual, entendeu? Aquilo vai e sobe, principalmente quando você tá dormindo. Sabe aquela pessoa que vai dormir com azedume? Sabe? Então, ela deita na cama. Gente, também tem aquele tal negócio, você não vai comer um quilo de feijoada antes de dormir, né? Antes de dormir é coisinha leve, tranquila, pelo menos uma hora antes. Aí, tudo bem. Mas, o que normalmente dá o refluxo, são pessoas que não digerem nada. Elas são indigestas. E quando ela vai dormir, ela só vai com pensamentos negativos. Sabe aquelas pessoas que não conseguem pegar no sono? Precisa pôr uma televisão, precisa pôr a internet, precisa pôr não sei o quê na frente dela? Ela não consegue entrar no quarto, apagar a luz e dormir sem nada. Não, precisa ter um monte de coisa para dormir. Essas pessoas têm refluxo. Por quê? Porque a. Elas não aguentam ficar com elas, com o pensamento delas antes de dormir. Porque é a hora que começa a cobrança e começa a tagarelar com os outros. E tudo que ela precisa falar... E Eu conheço gente, eu trato de pessoas que, graças a Deus, melhoraram. Que só conseguiam aliviar quando pensavam no mal-estar do outro. Quando elas imaginavam que o outro estava se azarando na vida. Vocês acreditam nisso? Então, essas pessoas tinham muito refluxo. tinham um mal-estar, um peso na nuca, a nuca totalmente travada. Porque Quando você pensa que você está irradiando na hora de dormir, que é a hora que você deita, que é o momento de repouso, você entra no afã de querer visualizar isso para o outro, aquilo volta para você. Volta muito para você. E a pessoa, ela se entope com aquilo. Agora, isso não quer dizer que o outro que tá lá do outro lado, se for uma pessoa mais fraca, recebe. Se for uma pessoa forte, ela percebe e manda de volta. Se for uma pessoa que tem esse potencial, né? De percepção, falar, putz, tá pensando em mim de novo? Eu vai catar sapo no meio do mato? E ela manda de volta? Aquilo vai e inibe a pessoa naquele momento. Mas a nuca aqui começa a endurecer. Então, eu percebo que você aí tem esse problema. Ou alguém dos que estão me assistindo. Pessoal, é assim. Azia, refluxo, indigestão. Problema de é, estômago, é, sabe, saturado, formação de gases. Tudo isso tá ligado a, tipo assim, gastritis, né? É, tudo isso tá ligado a, a, a coisas negativas formadas pelo seu emocional. Nós não nascemos para ter isso. Nós vemos perfeito. A criança, por exemplo, o bebê regozija. Por quê? Porque ela não tem limite para parar de mamar. Quando é um, ainda é um feto, ela vai direto, né? O cordão umbilical leva direto o alimento para a criança, então ela não tem muita noção. E o, e o dedinho na boca, ela fica sugando o dedo lá na barriguinha da mamãe. Quando ela sai da barriguinha, ela continua no mesmo procedimento. Então, ela ingere muita coisa e não consegue manter aquilo dentro dela e ela regozija. Só que à medida que a gente vai crescendo, e ela regozija também porque ela traz muitas informações... Né? aquele tal negócio do medo de uma vida nova para nós é virar luz, mas nem sempre é virar luz para uma criança. Nós não sabemos porque nós não lembramos, mas será que é para aquele bebê, para aquela, para aquele feto que acabou de nascer, será que vir para cá é uma boa? A dificuldade que nós temos hoje de nos entregarmos né? para partirmos daqui legal fazermos coisas boas termos um bom um auto entendimento muito bom porque se você não se entender com você você não se entende com mais ninguém né? um auto entendimento uma auto aceitação o um auto carinho se você não tiver tudo isso né? você não vai ter mais nada então a mesma coisa a criança será que ela está vindo é, legal para esse mundo e, e quando o vem com a mesma sensação que nós temos do medo da morte, por não conhecermos uh, o que vai acontecer depois. Então, tudo isso faz parte. Que é, que, o local que, que tudo isso se localiza, gente, é no plexo solar e no estômago. É o plexo solar, é o cardíaco, é o laríngeo. E em seguida é o umbilical. Então, vocês vejam bem, fecha um campo muito forte, de onde as marcas ficam como se fossem carimbadas, né? A Maria Moraes está perguntando quando. Quando o que, Maria? Maria Moraes? É sobre a palestra? Vai ser no um sábado, das 15 às 18 horas. Vai ter exercícios. É uma palestra maravilhosa, vocês vão amar então, já é bom se inscreverem. Vocês ligam para o 99675-5250. 99675-5250 para se inscreverem, tá? A Maria está dizendo que ela tem pigarro e já fez tratamento. Esse pigarro é refluxo. O pigarro normalmente é refluxo, tá? E, e é o que você não conseguiu dissolver dentro de você. E também aí entra um aspecto um pouquinho de pulmonar, uh, segurar. Mas, normalmente, quando você acorda com um pigarro, é refluxo. Pessoal, presta muita atenção nas no que você sente. Outra coisa, quando uma pessoa tem esses tipos de problema ela não tem... Uma, uma condição boa de vida, né? E quem não tem uma boa condição de vida, ela não atrai prosperidade. Quando eu digo de prosperidade, eu não tô falando de dinheiro. Porque às vezes você tem um dinheiro suficiente para falar, ah, não, eu posso viver tranquilo daqui a vida e não fala nada. Não fala nada, fica lá, né? À toa. Mas a ação é muito mais do que o dinheiro, né? E, e você quer sempre ampliar, fazer alguma coisa boa, crescer. E, e quando a pessoa, às vezes, limita até a condição financeira dela, é porque ela tem medo de viver sozinha. Por exemplo, viajar sozinha, sair sozinha, conquistar alguma coisa na vida sozinha. Então, tudo isso também faz parte dessas sensações negativas que nós temos precisamos cuidar muito disso, porque você pode ter essas sensações e perceber que isso está amarrando até outras coisas, pelo medo de não ter ninguém para te acompanhar. Então, o medo de não ter ninguém para te acompanhar faz com que você se sinta extremamente sozinho e fale, para que, que eu quero mais? Tá bom assim, né? Não, eu quero mais, eu quero por quê? Porque eu quero muita coisa mais pra mim, eu quero viver, eu quero sair, eu quero curtir. Não importa, igual eu falo assim, né? Às vezes eu paro e penso assim, poxa, Armin, você já está com 70 anos, né? É, tô velhinha, né? Mas eu ponho muito jovem no bolso, porque eu sou ativa, sou dinâmica, e eu digo, eu não vou envelhecer. Eu vou conquistar cada vez mais. Porque eu não vou pensar no dia de amanhã, eu vou pensar no hoje. E no hoje é isso que eu quero. E no hoje eu quero você melhor. E no hoje eu quero que tudo isso abra um campo muito grande para nós podermos nos enriquecer internamente e externamente. Então, para que você possa fluir bem na vida, trate do seu estômago. Trade dessa queimação horrível. Trade desse refluxo, aquela, aquele coisa azedo vindo na, Deus me livre. Aquela coisa azeda vindo na boca, dando mau hálito. Pessoas que acordam com catinga na boca. É, é, sabe? Afeta a gengiva, afeta a cada dentária, afeta tudo. Por quê? Porque você não gosta de você. Quando a gente não gosta da gente, a gente não vai gostar dos outros. A gente só trata bem o outro porque a gente precisa dele por interesse. Mas não trata bem porque gosta. Porque o pensamento da pessoa é exatamente o oposto. Então, pessoal, você quer saber mais? Vem sábado, mas vem rápido, hein? Porque já estamos aí com as vagas com o dia, limitado e o pessoal já está fazendo depósito. Que é através do depósito que eu dou baixa, né? Das 15 às 18 horas, no sábado, nós vamos falar sobre esse assunto. Você vai fazer os exercícios. E eu tenho certeza que você vai entrar um e vai sair outro. Vai entrar uma e vai sair outra. Que isso tudo vai melhorar. Sim, porque você vai pra dentro de você. E eu não quero mais ficar angustiada com nada. Eu quero que essa angústia vá merda. Entendeu? Falar bem assim, joga fora. Porque a angústia também provoca refluxo. E bastante. Tá? Então, todas essas coisas não são tuas. São tuas porque está voltado ao seu pensamento. Mas não faz parte do seu princípio e da sua origem. Então, sábado, você já se inscreva. Obrigada, Isabel. Eu gostaria de dar mais explicação, mas estamos chegando agora ao final. Nem sei quanto tempo nós estamos. 30 minutos? É, já deu, né? Então, gostaria de falar mais um pouco, mas eu acho que no sábado nós vamos ter oportunidade de falar muito mais. E para quem quiser fazer, então, o tratamento, o TC, tratamento completo comigo. Ah, eu vou passar energia fria para vocês no sábado. No final, nós vamos ter a energia fria aqui. Eu quero ver o pessoal recebendo essa, essa luz, né? Essa luz maravilhosa que é a luz vibracional da energia fria curadora. É algo fantástico, gente. Isso daí só eu que faço. Vai lá, procura quem você quiser ir no planeta, não é igual não, tá? Eu sou auto-iniciada. Eu não sou aprendiz do aprendiz, eu sou, eu sou auto-iniciada. Então, eu inicio as pessoas e que trabalham muito bem com isso também. Então, nós temos aqui, em seguida, nós vamos abrir ambulatório na semana que eu vou falar disso. Dentre outros assuntos, né? O convite. Eu logo, logo vou, vou fazer isso também. Já estamos começando a atender. Aos que fizeram o curso comigo, é só entrar em contato, se quiserem trazer familiares, pessoas assim podem trazer, que já estão trazendo para serem atendidas, sob a minha coordenação, e também passar com algumas pessoas que já estão começando a atender. Nós temos horário aos sábados, temos horário às quartas-feiras, temos horário também é, na quinta. Nós temos horário para quem quiser passar com, um, com alguém da nossa equipe, que é maravilhoso, tanto na radiestesia magnética como na energia fria vibracional curadora. Vai resolver seu problema de refluxo? Vai. Mas você precisa passar com a arma também para isso para resolver. Depois vai para a energia fria, vai para a radestesia que você vai ver se resolve tá? Então, é o 99675 -5250. Pessoal, vão lá no meu YouTube, se inscrevam, apertem o sininho, vão no meu Instagram, me curtam no Instagram, pelo Face, compartilhem, que vai ajudar muita gente. Ó, me deu até coceira na garganta, tá vendo? Que vai ajudar muita gente. E todas essas pessoas vão gostar de assistir também e de ouvir, tá bom? Então, aguardo por vocês. Estamos aqui para atender, favorecer a todos e trocarmos aprendizado também, tá? Sejamos... Ah, agora é o que eu disse, nós vamos variar os dias, tá bom? Ah, já ouvi falar dessa energia fria, quântica... Deve ser boa. Sou só eu que dou isso, tá? Se ouviu falar, sou eu mesma, viu, Maria? Em breve teremos o livro também, tá? Então, sempre aqui juntos, na paz, luz e harmonia. Ah, pra quem não sabe o meu nome, Arminda Gourmandian. Logo, logo vem a taginha explicando, passando horário, telefone, passando tudo direitinho pra vocês. Tá ok? Gratidão a todos e todas sextas-feiras, às nove e meia da manhã, me, ou me ouçam pela Rádio Mundial, pela Vibe, Rádio Vibe Mundial, tá bom? Obrigada e até lá.